Final Fantasy VII é um dos jogos mais importantes da quinta geração de videogames. Foi lançado no dia 31 de janeiro de 1997 aqui no Japão. E foi o game que, de fato, deu fama mundial à sua desenvolvedora, a Squaresoft. Foi um dos jogos pioneiros nos gráficos poligonais. E ajudou, e muito, o Sony Playstation a desbancar os seus principais rivais, o Sega Saturn. E o Nintendo 64 foi, sem dúvida, o responsável por popularizar de vez o RPG japonês no ocidente. Além disso, vendeu mais de 11 milhões de cópias no mundo todo. Mas quais são as origens desse game tão importante? Será que a série Final Fantasy é tão relevante aqui no Japão como é no ocidente? Por que os RPG japoneses não eram tão bem vistos no ocidente, digamos assim? antes de Final Fantasy VII? Como foi o lançamento do game mundialmente? E é claro, qual foi o legado de Final Fantasy VII? Vamos descobrir isso agora, então bora! <música> Antes de falar de Final Fantasy 7, tenho que fazer um resumo para vocês da empresa que criou a série, a Kabushiki Gaisha Square ou Square Soft. A Square Soft nasceu como um hobby de Masafumi Miyamoto em outubro de 1983. O seu emprego principal era na empresa de cabos elétricos de seu pai, a Yusha A Square já nasceu como uma desenvolvedora de jogos. O seu primeiro funcionário foi o melhor amigo de Masafumi, Nishichiro Kajitani, desenvolvedor e produtor de jogos e atualmente presidente da Silicon Studio Corporation. E o segundo funcionário contratado pela Square é com certeza a pessoa mais relevante em se tratando da série Final Fantasy. O desenvolvedor e produtor de jogos Hironobu Sakaguchi, todos os três tinham uma ocupação principal. O desenvolvimento de jogos era era apenas um trabalho secundário deles a Squaresoft começou a produzir jogos baseado em texto para os PCs NEC 8801 e até obtiveram bons resultados mas desde já falo para vocês a Square sempre foi uma montanha russa jogos com relativo sucesso e logo em seguida fracassos que nem mesmo pagavam as contas essa informação vai ser importante para o decorrer do vídeo guarde bem uma das péssimas decisões da Square foi a Dog disque original Group que foi uma espécie de consórcio entre sete empresas fundada no dia 4 14 de julho de 1986 para produzir jogos Pro disc System a Square liderou essa empreitada com todos os jogos publicados por ela porém a maioria dos jogos eram dessas empresas Portanto, os games eram de qualidade bem variada, o que claro, foi um fracasso e que deu prejuízo. No ano de 1987, a Square estava em maus lençóis. Seus games não tinham obtido o sucesso esperado, e para piorar, gastaram uma grana considerável em Tobiasi Daisaku-sen, ou 3D World Runner no ocidente, que é um jogo em que o personagem principal, corria e desviava de objetos no ambiente pseudo 3d que obviamente esse game deu ruim tanto que a Squaresoft iria produzir apenas mais um jogo para poder pagar todas as suas despesas e depois fechar as portas nesse instante entra na história a importância de Hironobu Sakaguchi Hironobu Sakaguchi queria ser muito músico profissional tocou vários instrumentos em várias bandas diferentes no ensino médio mas Infelizmente para ele e felizmente para nós, essa empreitada não deu certo e abandonou esse sonho logo que entrou para a faculdade de engenharia elétrica na Universidade Nacional de Yokohama. Ele havia se interessado muito pelo computador Apple II para fazer programação, só que ele não podia pagar por esse aparelho, aliás por nenhum outro já que ele não tinha nenhum trabalho fixo o que levou ele a procurar um serviço de meio período para poder estudar e ter uma renda para comprar um computador qualquer foi aí que ele entra na Squaresoft em 1986 e graças ao seu talento logo consegue o serviço em tempo integral ele virou a alma da Square isso fez ele abandonar o curso de engenharia elétrica e graças ao seu conhecimento de programação logo se tornou designer de jogos seu primeiro jogo foi um adventure de texto chamado Death Trap que fez até um relativo sucesso e chegou até emplacar uma sequência o seu terceiro game Cruise Chase Blast ganhou uma versão em manga. Todos esses jogos foram para o PC 8801. O seu primeiro jogo para o Famicom, o 8-bit da Nintendo, foi King's Knight, Um shooter vertical. Pronto, agora sim vamos continuar a história. Aí chegamos no ano de 1987. Após o fracasso de Tobiase Daisaku Sen, ou 3D Runner como eu falei para vocês, deram carta branca para Hironobu Sakaguchi fazer um game. Já que seria o último game da escola de Squaresoft e ele optou por um RPG pois o game Dragon Quest estava fazendo um imenso sucesso aqui no Japão a única coisa é que queriam que o nome tivesse as iniciais FF pois soava suave no idioma japonês a primeira opção foi fighting fantasy porém ele precisou ser alterado devido a temores de conflito de marca registrada já que haviam os livros jogos de RPG com esse mesmo nome então Sakaguchi mudou para final fantasy ou fantasia final nome que fazia muito sentido com o último jogo da empresa só que algo inesperado aconteceu o jogo acabou sendo um sucesso comercial salvou as economias da Square e se tornou sua principal franquia a desenvolvedora imediatamente produziu um segundo título entretanto a história de Final Fantasy não foi projetada para ser expandida em uma sequência já que Sakaguchi imaginava como o último jogo da empresa os desenvolvedores então decidiram construir um novo jogo a partir dos elementos temáticos do primeiro enquanto algumas características da jogabilidade foram reformuladas como o sistema de progresso dos personagens essa abordagem perdurou pela franquia nos próximos títulos cada título de Final Fantasy possui um novo cenário um novo elenco de personagens um novo sistema de combate e uma nova história, com começo, meio e fim. No entanto, se passava num universo que tinha elementos que os conectava, diferente do seu principal concorrente, o jogo Dragon Quest, que obviamente acompanhava uma história sequencial. O que no início foi um problema, acabou se tornando o maior trunfo da série. Poder contar histórias novas, sem se prender a acontecimentos passados, ou até mesmo podendo citá-los, caso quisesse melhorar a trama aí a cada ano havia um novo Final Fantasy no Japão você ouviu bem no Japão o primeiro game saiu tanto no Japão como nos Estados Unidos já o segundo e o terceiro só no Japão a dificuldade de localização e tradução foi crucial para isso acontecer o Final Fantasy lançado para Super Famicom que seria o 4 foi lançado nos Estados Unidos como Final Fantasy 2 novamente o Final Fantasy 5 não foi localizado para os Estados Unidos e finalmente o Final Fantasy que deveria ser o seis foi lançado no ocidente como Final Fantasy 3 que confusão né gente e mesmo assim os RPGs japoneses nem faziam tanto sucesso assim até tentaram fazer um Final Fantasy mais ocidental digamos assim Final Fantasy Mystic Quest é um RPG com história e jogabilidade simplificados, Final Fantasy Mystic Quest apresenta muitos elementos de outros jogos da série Final Fantasy, incluindo uma história com foco em missões para recuperar quatro cristais. Só que ele foi projetado para jogadores estadunidenses. Ele inclui um modo automático opcional, na qual os outros membros do grupo tomam as melhores decisões durante as batalhas. O jogo foi criado para ser linear. Ou seja, a viagem do jogo é restrita a certos caminhos, conforme o jogo progride. O jogo é chamado Mystic Quest Legend na Europa, para ser conectado a Mystic Quest, a versão europeia de Final Fantasy Adventure. Final Fantasy Mystic Quest é chamado de Final Fantasy USA Mystic Quest no Japão, mesmo tendo sido feito no Japão. Mais uma questão, todos os Final Fantasy foram lançados para plataformas Nintendo. Por que então o sétimo título saiu para o recém-lançado Sony Playstation? Como falei para vocês, Final Fantasy nasceu em razão do sucesso de Dragon Quest, da então rival da Square a Enix Dragon Quest ou Dragon Warrior no ocidente é um game que fez e faz muito sucesso por aqui e desde sempre faz mais sucesso que Final Fantasy aqui no Japão esse é o primeiro ponto a seguir temos que falar da política da Nintendo com as desenvolvedoras de jogos a Nintendo fornecia a mídia ou seja os cartuchos na quantidade que ela achasse conveniente e portanto dava preferência aos jogos que ela julgava que poderia ter mais sucesso em termos de vendas e como Dragon Quest tinha uma fanbase bem maior então eles davam preferência para Enix durante o início dos anos 90 a Nintendo desenvolveu inúmeros chips especiais para os cartuchos do seu videogame de quarta geração, o Super Famicom/barra Super Nintendo. Cada chip com uma função, melhorando o desempenho dos jogos. Nesse caso, houve em várias oportunidades preferência na entrega desses chips para a Enix, assim atrasando os jogos da Square. Essa prática deixou a Square furiosa, pois o lançamento tardio dos jogos implicaria em baixas vendas desses games, a ponto da Square por inúmeras vezes ameaçar sair dessa parceria. Mas onde venderia seus jogos? Já que o principal concorrente da Nintendo, a Sega, com seu Mega Drive, estava bem distante, num segundo lugar aqui no Japão. No livro A Guerra dos Consoles, de Blake J. Harris, expõe como a Nintendo amarrava as desenvolvedoras com contratos abusivos que limitavam seus lucros e expansão. Esse era um dos motivos para os estúdios normalmente serem pequenos, enquanto a fabricante de consoles crescia e lucrava muito. A Squaresoft queria alçar voos mais altos e não via essa possibilidade dentro das amarras da casa do Mario. Até mesmo a quantidade de cartuchos que as desenvolvedoras podiam vender eram fixadas em contrato. Toda a produção, concepção, tamanho e esboço dos projetos eram limitados, pela equipe da Nintendo essas práticas fizeram com que Hironobu Sakaguchi se afastasse da direção mais efetiva da série ainda permanecia como responsável mas deixou a liderança da equipe para Yoshinori Kitase que era mais político e mais silencioso digamos assim e as funções mais braçais ficaram a cargo de Tetsuya Nomura que era o braço direito de Sakaguchi Sakaguchi então partiu para um experimento mais inovador juntando em um momento único rivais e gênios o chamado Dream Team dos jogos de RPG além de Hironobu Sakaguchi criador da série Final Fantasy faziam parte desse time Yuji Hori criador de Dragon Quest o mais popular RPG do Japão Akira Toriyama criador do mangá Dragon Ball Nobu Ematsu compositor de todas as trilhas sonoras da série Final Fantasy e caso rico Aoki que trabalhou em todos os jogos da Square desde 1984 em inúmeras funções esse time único fez o que é considerado por muitos inclusive por mim o melhor RPG de todos os tempos Chrono Trigger mas isso é história para outro vídeo continuando com o afastamento de Sakaguchi Final Fantasy 6 saiu de forma mais tranquila apesar de não estar efetivamente no projeto todas as decisões passavam por ele e para falar a verdade para vocês foi até salutar pois saiu um game bem competente que conseguiu até mesmo agradar uma parte do público ocidental final fantasy 7 foi o próximo passo óbvio mas com o hardware do console de 16-bit da Nintendo a Square não sabia ao certo como abordar o jogo ele pode ser seguro e seguir o estilo de pixel art 2d dos jogos anteriores ou poderiam arriscar um novo estilo artístico poderiam tentar usar gráficos pseudo 3d as ideias para final fantasy 7 se espalharam em todas as direções ao longo de dois anos a empresa fez três tentativas distintas de iniciar o game o primeiro desses foi uma sequência direta de final fantasy 6 em dois mesmo e também para o Super Famicom/Super Nintendo. Em 2012, a Square Enix lançou um livro de arte aqui no Japão chamado Final Fantasy 25 Memorial Ultimate Volume 2, cobrindo a história de Final Fantasy 7, VII, 8 e 9. No livro mostra um protótipo de Final Fantasy 7 para o Super Famicom Super Nintendo e outros experimentos em desenvolvimento em paralelo a esse projeto a Square começou a explorar opções para levar a série para o 3D em 1994 esse era o novo conceito para a empresa a maioria da equipe havia sido treinada apenas para fazer jogos em 2D então ao invés de pular de cabeça, a Square decidiu montar um pequeno experimento. Usando máquinas de última geração da central de hardware 3D Silicon Graphics. A Square montou uma demonstração técnica mostrando como os personagens de Final Fantasy VI poderiam parecer em um ambiente de batalha 3D. Os membros da equipe dizem que sempre pensaram na demo como um projeto de pesquisa e não algo que eles poderiam vender como um jogo só que tudo mudaria em agosto de 1995 quando esse vídeo é mostrado num evento em Los Angeles chamado Sig Graphics 95, esse vídeo foi mostrado apenas para mostrar o poder gráfico dos processadores da Silicon Graphics o problema é que estava rodando numa CGI Onix e você sabe o que é isso? é simplesmente o kit de desenvolvimento do Nintendo 64, aí saiu matéria na revista game fan falando que o próximo final fantasy estava em desenvolvimento e era em 3d boato que começou a parecer realidade mas só que essa cg ocuparia metade do espaço de um cartucho de Nintendo 64 aliás eu fiz um vídeo sobre esse assunto se você quiser realmente saber com detalhes recomendo fortemente que você veja esse vídeo que eu vou deixar nos cards Por que Final Fantasy 7 não saiu para o Nintendo 64 vai lá ver esse vídeo depois volta aqui o principal responsável pela Square e por Final Fantasy naquele instante Yoshinori Kitase afirmou ao site Polygon que não estavam desenvolvendo nada para o Nintendo 64, apenas testando o hardware. No entanto, não há dúvidas que esse foi o primeiro passo, aprendendo as mecânicas de desenvolvimento e como fazer realmente um jogo num ambiente poligonal. Mas e sui? Como é que Final Fantasy 7 foi parar no PlayStation na terceira geração de videogames o domínio era total da Nintendo impossibilitando as desenvolvedoras de jogos a mudar para algum outro concorrente assim ficavam produzindo jogos por console da Nintendo mesmo com as práticas abusivas na quarta geração apesar de ainda ter amarras com as desenvolvedoras a Nintendo começou a ter uma concorrência realmente de peso com a Sega que principalmente no ocidente havia conseguido em alguns momentos vender mais consoles Genesis ou Mega Drive que Super Nintendo nesse cenário no final da geração não havia mais sentido o contrato com a Nintendo e várias soft houses já publicavam jogos para ambos os videogames nesse instante a Sony propõe a Square uma parceria de exclusividade do jogo final fantasy 7 no início de 1996 para o seu videogame o Playstation a Sony ficaria com todos os encargos de produção e o jogo teria que sair em 1997 a Square aceitou e aumentou exponencialmente sua equipe quase triplicando de 40 para 110 pessoas o presidente da Squaresoft na época Tomoyuki Takete disse que foram gastos 40 milhões de dólares na produção do jogo tudo pago pela Sony mas isso Sui porque que a Sony pagou tanto os RPGs eram um grande sucesso no Japão mas na América do Norte e na Europa era outra história o jogo tinha que agradar o ocidente tinha que ter uma história que fosse cinematográfica e que não parecesse com os jogos infantis da concorrente era assim que a Sony dizia para Square para vocês terem uma ideia. 95% do faturamento da Square vinha do Japão. E o restante do resto do mundo. Esses números mostram o desinteresse do ocidente pelos RPGs. A princípio a história era de uma empresa que dominava o planeta sugando a energia vital e produzindo uma energia suja contra isso um grupo de mercenários chamado avalanche quer acabar com essa mega corporação com a ajuda de um ex-soldado chamado cloud cloud é o personagem central do game mas essa história é apenas um pano de fundo para outras coisas mais obscuras a história agradou mas o marketing sem dúvida foi fundamental tô mostrando para vocês o contrato de estratégia de marketing para o game nisso se encontram demos em outros jogos propagandas em revistas comerciais de TV aliás comerciais de Final Fantasy 7 ficaram famosos Pois pareciam realmente um filme blockbuster de ação. Inclusive, até mostrando demais, viu? Tem até spoiler da personagem que morria durante a trama. Aliás, eu vou ficar quieto, viu? Tem muita gente que não sabe até hoje desse spoiler. E tem o um remake aí, né? Também. A música do mestre Nobu Ematsu. O responsável por toda a trilha sonora da série Final Fantasy, Nobu Ematsu, fez algo inédito até então, incluir vozes humanas na trilha sonora de um jogo mas não foi exatamente o que ele queria pois apesar de poder expandir seu trabalho com a nova mídia de CD também a cada nova inserção se aumentava o loading do jogo problema muito frequente nessa geração o equilíbrio entre novos arranjos e não sobrecarregar o game fizeram com que o Ematsu compusesse várias obras de arte mas o tema de abertura e o tema de Sephiroth, o vilão do jogo foram as mais marcantes e lembradas pelos fãs de final fantasy 7 como foi a recepção de final fantasy 7 a sony investiu pesado na mídia especializada revistas pelo mundo todo mostravam propagandas do game o hype em cima de Final Fantasy 7 era algo só visto em grandes filmes de Hollywood o game saiu primeiro aqui no Japão e além de ser recorde de vendas tinha a curiosidade do Ocidente que não se continha muitas cópias foram exportadas e pessoas do mundo todo já jogavam o game mesmo sem entender a história apenas vislumbrando os gráficos eu mesmo peguei a versão piratinha do jogo totalmente em japonês e o primeiro CD eu terminei sem entender nada mas só os gráficos eram algo que valia a pena pela novidade que era na época algo curioso é que em nenhum momento nas propagandas Flyers revistas mencionavam que Final Fantasy 7 era um RPG essa sigla no ocidente era sinônimo de jogo chato repetitivo e demorado no entanto apesar de ser um rpg japonês de turno as batalhas não eram estáticas tinham um movimento haviam contra-ataques tudo isso realmente não fazia jus aos antigos jogos desse estilo tá bom tá bom isso mas tá na hora de você responder qual foi o legado de final fantasy 7 o jogo foi lançado no dia 7 de setembro de 1997 na América do Norte e no dia 14 de novembro de 1997 na Europa no final do ano nesses dois locais já se passava de 2 milhões de cópias vendidas e em vendas totais 3 milhões na América e 2 milhões na Europa o maior sucesso da história em se tratando de um RPG japonês até então mundialmente Final Fantasy 7 vendeu mais de 11 milhões de cópias o principal legado desse game foi popularizar o gênero RPG no ocidente e hoje já houve uma grande evolução o próprio final Fantasy remake tem mecânicas de RPGs mais modernos outra grande contribuição foi o surgimento de novas franquias tanto da Square como de empresas ocidentais, eu creio que Parasite Eve, Skyrim, Fallout, Mass Effect, talvez não existissem se não fosse o sucesso de Final Fantasy 7, Final Fantasy 7 tem uma importância tão grande no mundo dos games, que muita gente acha que é a Square que comprou a Enix, e não o inverso. Pois para quem é da parte ocidental do planeta, o RPG mais famoso é Final Fantasy. Mas como disse para vocês no início do vídeo, a Squaresoft sempre foi uma empresa de altos e baixos. Tanto que logo após Final Fantasy 7, a empresa sofreu alguns reveses, que culminaram na sua venda para a Enix, se tornando a Square Enix em 1 de abril de 2003. Final Fantasy VII foi um dos jogos mais vendidos do primeiro Playstation. Por isso, em todo o lote que eu pego, praticamente, vem um Final Fantasy VII. Você vê que eu tenho aqui uma versão comum do Final Fantasy VII. Essas outras aqui atrás também são iguais a essa, não tem nenhuma diferença. Aqui você vê os três CDs e o manual, que tem exatamente a ilustração do Claude, que é capa da versão ocidental. Essa aqui é uma versão diferente, é a versão internacional. Ela vem com quatro CDs, você vê os manuais e os papéis. Você vê que os CDs do jogo são azuis, só que ele tem um CD a mais. Esse CD aqui que tem um guia com extras. O manual também tem uma ilustração diferente. Mas a principal diferença desse jogo em relação aos outros É que o áudio é em inglês E as legendas em japonês E as mudanças feitas de regionalização estão presentes nesse game Então ele é 100% ocidental Só que com a linguagem japonesa Pelo menos nas legendas Eu me lembro bem que Final Fantasy VII foi uma febre mesmo quem não gostava de RPG acabou gostando e eu perdi vários dias jogando esse game maravilhoso não cheguei a salvar em japonês porque o terceiro CD travou como era piratinha né, você tá ligado? mas logo que saiu uma versão ocidental eu fui lá e comprei e foi nessa versão que eu consegui ver tudo mas e você, qual a sua história com Final Fantasy VII? me fala aí nos comentários ah, e não se esquece me segue lá no Instagram e no Twitter, @vitorisui, Que lá eu posto fotos, bastidores do canal e itens que eu ainda não mostrei aqui. Então me segue lá, arroba VitoriSui, Instagram e Twitter. Eu sou o Isui. Obrigado a você que viu o vídeo até aqui. E até mais!